Salve! Nesta parte do nosso curso, iremos estudar especificações algébricas de tipos de dados abstratos. Você já conhece tipos de dados concretos e também conhece conjuntos indutivamente definidos. Ao definir a gramática de tipos de dados usuais, muito provavelmente você definiu através do fecho indutivo um conjunto como este, a saber, um conjunto que é fechado para certas funções de uma dada especificação, mas você também sabe que álgebras são exatamente conjuntos fechados sob certas operações, daí o nosso slogan, e se passarmos a olhar para conjuntos sendo ultimamente definidos agora, sob a ótica da álgebra? mais especificamente sob a ótica de um campo de estudo chamados álgebra universal como veremos a álgebra universal tem muitas aplicações em computação particularmente na especificação formal ou como eu aqui disse especificação algébrica para ser mais específico de uma coisa mais abstrata e podemos ainda chamar de tipo de dados e que, ao serem matematicamente bem definidos, nos permitem fazer a verificação de suas propriedades usando ferramentas matemáticas, como, por exemplo, a indução estrutural. O presente estudo terá basicamente quatro partes. Na primeira delas, vamos conversar sobre álgebras. Mas não apenas isso. Também vamos diferenciar entre álgebras como a semântica de uma certa linguagem e a própria linguagem, definida através de uma certa sintaxe. Mais especificamente ainda, veremos álgebras heterogêneas, álgebras cujos universos de discurso podem ser divididos em subuniversos, um para cada tipo de dado. No que diz respeito à sintaxe em particular, veremos um tipo muito especial de álgebra chamada álgebra dos termos, também conhecida como álgebra absolutamente livre e, que é um caso particular, de algo chamado álgebra inicial. As álgebras iniciais ocupam um lugar muito especial na categoria das álgebras com a mesma similaridade. A saber, a partir destas álgebras ditas iniciais, todas as outras demais álgebras similares a ela podem ser geradas por projeção homomórfica. Antes de estudar a álgebra dos termos, contudo, veremos como ela pode ser construída, a saber, através de certos processos de geração de álgebras, que serão detalhados. Mostraremos como gerar álgebras através do fecho indutivo, mostraremos o que são álgebras livremente geradas e, um caso particular destas últimas, como é construída a álgebra dos termos associadas a uma certa assinatura definida pela sintaxe. Finalmente, também veremos uma construção importante que fazemos com frequência sobre álgebras usando o conceito de congruências, Talvez você não saiba ainda exatamente o que isso significa, mas já tenha visto o nome, por exemplo, em congruência módulo, em aritmética modular. Uma congruência é simplesmente uma relação de equivalência compatível com as operações de uma dada álgebra. Aqui veremos congruências heterogêneas, ou seja, congruências sobre álgebras heterogêneas. E veremos como congruências induzem quocientes de uma dada álgebra num procedimento absolutamente usual, já no caso homogêneo. Aqui, no caso heterogêneo, veremos como formular e demonstrar o primeiro teorema do isomorfismo. Os quocientes terão um papel extremamente importante na definição da nossa próxima etapa, a saber, no estudo do raciocínio equacional que se trata do raciocínio feito sobre álgebras usando equações e equações condicionais. Mas isso já são cenas do próximo capítulo. Antes de chegar lá, e quando estivermos mais ou menos nesta etapa do nosso estudo, poderemos ver algumas analogias importantes que dizem respeito à teoria das linguagens de programação e dos compiladores e que tem um grande impacto no estudo da engenharia de software, do ponto de vista formal. Arme-se, portanto, da matemática necessária e venha comigo nessa odisseia.